Eu mereço mais uma oportunidade no survival game agora no All Stars, porque eu marquei a minha temporada, mas eu estava com menos experiência do que eu estou hoje, eu acredito que o fato de observação, mais experiência de jogos poderá me acrescentar agora nessa edição e eu espero poder surpreender a todos.